Na Granja tem uma história muito bonita, e essa história tem uma grande influência desses espaços sociais. Dentro desses espaços sociais nós temos aqui o rio, a beira do rio. Bem no início do movimento da capoeira que a gente tem hoje, a gente treinava aqui, na beira do rio. Aqui existia uma prainha e o pessoal se encontrava aqui para fazer movimento, treinar saltos, música. E era um negócio bem animado, muito gostoso mesmo. Então, esse ponto aqui do rio faz parte da história da capoeira e faz parte da memória de muitos capoeiristas granjenses. Esse movimento da capoeira da granja, ele tem início no final da década de 90, com influência do trabalho do mestre Rafael, lá de Camusim. O mestre Rafael já é falecido. Então, nesse período, também a capoeira vai enfrentar, no início da, da história da capoeira na granja, ela vai enfrentar alguns preconceitos, porque você sair um berimbau, vestido de branco, às vezes na rua, você ia receber alguns apelidos, né? O pessoal pes perguntava se você ia pescar, tinha essas questões. Mas essa moçada que iniciou o movimento da capoeira, que hoje já são pais, mães de família, é, aguentou, a, como dizer, aguentou a pancada no início. E a falta de espaço e de valorização da sociedade também como um todo. É, e os espaços que se encontravam eram assim, era praça, era beira de rio, a sala de escola... E assim, assim a gente continuou até hoje, né? Claro que a capoeira vai sofrer várias influências. E hoje a capoeira da granja ela faz parte do calendário da, da cultura local. Hoje você vai em, em escolas da palestra, a fazer apresentações, tem uma receptividade boa, né? Tem uma aceitação. A sociedade hoje já reconhece o valor que a capoeira tem na granja. Claro que o trabalho continua de forma ainda bem árdua. Eu também, ela vai muito além do que a arte marcial, ela só não me ensinou a jogar a perna ou fazer movimentos legais, ela me ensinou também a ser uma pessoa melhor e me comunicar melhor com as pessoas. Meu nome é Kelton Jackson Vasconcelos Silva, professor do grupo Cadência de Granja. Estou na capoeira desde 1997, onde a gente vem realizando esse trabalho desde 2014 aqui em Granja, junto com a Cadência, contra o mestre, hoje atualmente nosso mestre Ederson, vem nos dando apoio. E a capoeira tem a sua importância no um meio social, como objeto transformador do cidadão. Onde a partir dela você pode trabalhar em várias áreas da sociedade, ajudando a nossa comunidade e dando aquele passo para a cultura, para a educação, por que não falar em disciplina, em ética, no mundo que nós vivemos, onde as coisas estão acontecendo de forma livres demais. Então a capoeira, ela vem para libertar, libertar de quê? Nós ainda precisamos de libertação, das opressões das quais nós vivemos, seja ela governamental, seja ela é imposta pela sociedade, seja o que for, ainda ela é um instrumento de transformação. Por isso a importância da capoeira para a sociedade, como objeto transformador, um objeto de crescimento cultural e profissional. Olá, meu nome é Diolanda, eu sou formada em Pedagogia e também sou membro do grupo UP, Unidos pela Inclusão. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. A maior dificuldade está na desconfiança dos pais, não é? esse preconceito que ainda existe dentro de nós, nós pais. Eu digo isto porque aconteceu comigo. Foi assim, foi desta forma que nós chegamos, a Naná chegou, né? Eu vi, eu convivi com o um grupo, então eu pude é, observar como é, como é que eles agem, como é... Então eu pensei, aqui é o melhor lugar para eu colocar minha filha. E, e eu pude ver como é esse trabalho deles, é uma, ação, é uma ação voluntária e social humanizada. É uma ação pedagógica, eles trabalham de forma pedagógica. Então eu disse assim, a Naná tem que estar tá aqui. E foi interessante que no primeiro treino que era para passar por baixo de uma corda, eu disse, ela não vai conseguir, porque ela não tinha o hábito de fazer isso. E o professor Leira diz assim, ela vai conseguir. Vamos, incentivo incentivou. Ele, eles acreditaram mais no potencial dela do que eu mesmo, enquanto mãe. Mas vocês não imaginam o quanto faz bem. Quando ela sai do treino, ela sai falando até com a, os mosquitos que estão tá na rua. Porque ela sai leve, isso faz muito bem para ela. Então, a questão da inclusão, a gente, a gente tem muita mania de, de colocar a culpa no outro lá, que não deixa o meu filho, mas a gente tem que quebrar as barreiras que existem dentro da gente. O preconceito de nós pais, o super proteger, é desarmar um pouco, porque foi assim que eu cheguei, e mesmo eu acompanhando eles lá, o trabalho deles, e, e mesmo assim eu cheguei armada, já no ponto assim, se eles não aceitarem, eu vou soltar o verbo. Se eles não tratarem ela direito, aí eu não trago mais. E aquilo ali, a atitude dele fez com que eu me desarmasse e eu me senti tão bem e, e foi tão maravilhoso. E eles estão aí, abertos a novos alunos, as novas vagas, então eu digo para você, acredite, coloque o selfie, vá lá, atente, experimente, né, acompanhe e você vai ver o quanto é bom, o quanto é maravilhoso, o quanto vai contribuir na vida do seu filho. Olá, meu nome é José Leonardo da Silva Lopes. Sou conhecido no mundo da capoeira como Leo Struth. Pratico capoeira há mais de sete anos. A importância da capoeira para mim é... é um significado muito grande na minha vida, porque é uma... uma arte que eu pratico há muito tempo e que eu me apaixonei. É impossível não ouvir o toque do birimbau e não ir jogar, tá certo? E ela é muito importante para a minha cidade por conta da inclusão que ela traz e o engajamento que ela traz para os jovens também. Então é importante para mim, não só como arte marcial, mas também como estilo de vida, que eu venho levando há muito tempo e quero aprender sempre mais e quero me aprofundar mais em tudo isso.